Reitor, o que representa, o que é esse projeto da UENF aqui em Cabo Frio, na Fazenda Campos Novos? Bom, na realidade, isso que estamos tendo hoje, a permissão de uso do prédio, ele representa talvez a semente, não? É a semente da chegada da UENF aqui na região de Cabo Frio. Temos muito por fazer, temos muito por acordar, temos muito, por realmente discutir. Mas é um primeiro passo que é fundamental, porque sem ele realmente não vemos outros passos. Então esse projeto representa para a universidade a realização de um sonho dos nossos fundadores, o Darcy Ribeiro, o Daniel Brissola, o Oscar Niemeyer, que eles entendiam o desenvolvimento do interior do estado do Rio de Janeiro a partir da UEFA e o interior do estado do Rio de Janeiro, especificamente as áreas norte, noroeste e lagos, e hoje estamos chegando aqui em Lagos, com esse projeto que inicialmente vamos ter um museu para trabalhar com as crianças, para propagandizar a ciência, enfim, tudo o que possamos fazer ali com, com crianças e, e adolescentes também. E no segundo andar a gente vai ter uma escola de extensão, onde vamos poder oferecer cursos principalmente para a parte da comunidade mais carente. Então, economia solidária, algum tipo de curso de empreendedorismo, coisas relacionadas com a agricultura familiar, enfim, que permita que essa, essa população mais carente possa ter uma renda e através dessa renda poder viver. Então, esse é um sonho grande, é um sonho que está no começo, mas eu acredito que seja o primeiro passo para a presença da UEMF aqui na região de Lagos. Ok. Tá bom? Obrigado. Imagino. Obrigado a você. Vamos,